Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer os comentários sobre um livro que eu li recentemente, que é Johnny, você me amaria se o meu fosse maior, de Brontes por Neo, publicado pela Planeta. De acordo com a contracapa desse livro aqui, fala sobre um artista que se autoclassifica como gay old school, personagem que guarda muitas semelhanças com o autor, Brontês Pornell. Isso é um dos pontos que me fez ficar sem saber se era um livro biográfico ou uma ficção autobiográfica. Tá entendendo? Se era um livro de verdade sobre as coisas que aconteceram com o autor ou se era só algumas das coisas. Ou se eram levemente inspiradas. Não sei. Aqui, o protagonista da nossa história ele não confia nos jovens novos ali da região onde ele vive, não gosta muito da, da, dos jovenzinhos descolados, modernosos, não sei o quê. E enquanto ele faz essa crítica a esses novos jovens gays ali da região, principalmente, ele acaba sabotando as relações dele ele, tudo isso tem aqui atrás, tá? Ele acaba sabotando as relações dele em, em relacionamentos é, muito rápidos e desprotegidos e sem responsabilidade é, em bares, em saunas, em parques públicos sempre procurando sexo sem camisinha sempre procurando meio que fazer transgressões ali no, no, no mundo dele, na sociedade. Ele acaba descrevendo muito de como eram os seus dias de uma maneira muito informal, e dá pra perceber pela forma como ele diz, humor sempre muito ácido, alfinetando direto, sempre muito direto também. Ele acaba descrevendo, né, os, os, como eram os dias dele, algumas dessas histórias, em um passado que não é bem especificado, mas que dá pra gente perceber mais ou menos pela idade que ele tinha ali. E são histórias sempre muito pesadas, de, de, com conteúdo muito pesado, né? Até porque diz aqui atrás que é um livro com um conteúdo explícito, ou seja, não um livro para jovens, é um livro é, descaradamente e claramente para maiores de 18 anos. E essas histórias muito pesadas, elas, apesar de serem contadas de uma maneira muito informal, dá para perceber que são histórias que marcaram a história de vida, o histórico desse narrador, né? São histórias que trouxeram para ele é, um peso, trouxeram para ele cicatrizes e marcas que acompanharam ele ao longo da vida. Ele diz, inclusive, né? A gente percebe e ele diz que sofria com depressão, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, sempre perdia um emprego atrás do outro por causa de bebida, por causa de drogas. Muitas vezes, nesses momentos de bebedeira, e que ele estava altão, né? ele tinha apagões e só ia lembrar das coisas, tipo assim, muitos dias depois, ou algumas horas depois, quando estava dentro de uma sauna gay, é, às vezes fazendo sexo desprotegido, com outros homens, e nesses lugares ele sempre deixava qualquer pessoa, e quantas pessoas quisessem se relacionarem com ele. Então era sempre uma vida muito perigosa. Aí alguns pontos dessa história, algumas formas como ele conta algumas dessas pequenas histórias é que me fazem pensar se era um, um livro, assim, ficcional, ou baseado na história dele, ou se são histórias que realmente aconteceram com o um autor, até que ponto essa história é real e até que ponto é ficção. Né? Não fica bem claro pra gente que tá lendo o livro Ao longo da leitura dá pra perceber né, É claro, na verdade, é explícito Que os relacionamentos são muito rápidos Não tem muita profundidade E muito disso, até a metade do livro, dá pra perceber Muito claramente, assim, pelas entrelinhas Se dá porque as pessoas, em sua maioria Que ele encontra ao longo das histórias né, Ao longo dos dias, não querem Manter um relacionamento com ele Fica, fica, fica bem perceptível Eu percebo como aquela velha história né, O corpo preto não sendo valorizado Mais uma vez na vida, pra se assumir um relacionamento Pra transar, tudo bem, pra curtir, beleza Mas pra ter uma conversa, não Pra ser amigo, não Pra conviver, não Pra se ter um relacionamento, não Teve uma, uma parte, inclusive, além dessas coisas Ele traz muitas dessas discussões de cunho racial E de diversidade e tudo mais Todas essas tensões que ele viveu ao longo dessas histórias Que a gente consegue perceber São pouco mostradas de maneira vulnerável Mas, às vezes, tem algumas passagens que dá pra gente perceber isso Como essa daqui da página Página 93, ele diz assim, nesse caso ele estava falando de uma situação lá específica com várias outras pessoas. Somos um grupo diverso, mas é claro que diversidade é baboseira. Nós gostamos de diversidade só enquanto as pessoas agem próximo do que estamos acostumados. Assim que as coisas fogem disso, dedos são apontados e muros começam a subir. E daí ele fala isso, mas logo em seguida diz que essa reação dele, né, ele não sabe se essa percepção que ele tem é real ou se é devido ao efeito das drogas. Então, esse é um dos momentos que dá essa que traz essa reflexão de uma maneira mais mais direta e mais reflexiva, vamos dizer assim, entre, entre aspas, porque as palavras não estão cobertas sobre camadas de, de outras palavras de, de cunho sexual e de outros assuntos. E é um livro que ele mostra assim, muita putaria na superfície, muita, muitos assuntos escrachados na superfície, mas ao longo das histórias você vê e percebe assim que, para o um narrador, muita coisa do que acontece, é, principalmente nas entrelinhas ali, é real, sabe? E são muitas coisas que acontecem na vida real também com muitas pessoas. E essas coisas que acontecem muitas vezes todos os dias com muitas pessoas são coisas que ninguém vê ninguém percebe ou às vezes ninguém procura se atentar para perceber porque não são pessoas que estão ali em contato tão próximo aqui no final diz assim, um, furiosamente original cheio de vida, sinuoso, divertido polêmico e transgressor, esse romance de não memórias, revela uma verdade avassaladora, há coisas muito mais assustadoras do que o HIV e é bem essa sensação que dá mesmo aqui, o HIV inclusive ele é tratado aqui nesse livro, tem uma passagem que assim, já vi em outras histórias, mas que me deixou assim, sempre me deixa impressionado e tipo reflexivo, que é tipo, ele tinha tantas relações sexuais desprotegidas com outras pessoas, que inclusive apareceram com HIV e não sabia se tinha que chegou um determinado momento que ele ia atrás propositalmente é, dessas pessoas que queriam fazer sexo desprotegido para pegar HIV e ter certeza, e cansa porque ele tava cansado já de estar tá nessa dúvida de saber se tinha ou não acredita? Então é isso, esse é mais ou menos o conteúdo de Johnny Você Me Amaria Se O Meu Fosse Maior de Brontês por Neo, publicado pela editora Planeta é um livro que desde a primeira vez que eu vi a capa, a capa por si só eu já achei interessante, quando eu vi o título, eu fiquei curioso pra saber sobre o que era. E quem indicou pela primeira vez quem eu vi falando sobre, na verdade, foi Bárbara do canal B de Barbário, que eu recomendo muito que vocês acompanhem, e eu acredito muito nas recomendações dela, eu gosto muito dos livros que ela lê e que ela indica. Então eu sabia que ia ser uma escolha certeira uma escolha, no mínimo, muito interessante e construtiva esse livro aqui. Amei! Se vocês tiverem a oportunidade de ler se abram nessa experiência, mas não é um livro fácil de ser lido, nem de ser digerido, tá bom? Em muitas partes. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem interesse em ler esse livro, se você já conhece ou não, ou se você tem alguma outra indicação para me fazer. Além disso, segue o Elefante Literário nas redes sociais, que aparecem de vez em quando aqui embaixo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. A gente se vê já já. Valeu!